E aí pessoal beleza aqui é Fernando Braseiro e este é o Braseiro vamos jogar mais um Brawl Stars primeiro vamos ver o que nós temos de graça na loja temos aqui uma caixinha grátis vamos comprar de graça que essa é a ideia do jogador 0800 um ponto de poder do Barley do um coach beleza nada vou pegar aqui ainda porque a ideia é trazer o um novo Brawler Acredito que já jogamos com a Shelly, Nita, Coach, Boom, é o Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico e Daryl Falta só a nova, a Jessie Vamos conhecer a Jessie, Uhu, Ela tem, princípio eu acho que ela tem aquela torreta né Vamos dar uma melhoradinha nela Acho que não tem mais nada para melhorar porque ainda faltam pontos de poder Beleza, vamos aqui, vamos ver os eventos e tudo mais que temos Foot Brawler, Pique Gema, Combate, Basket Brawl, mas vamos no Pique Gema Vamos esgotar os Brawlers no Pik Gema e depois vamos explorando as outras modalidades Lembrando a gente vai numa melhor de 5 Vamos ver se a gente consegue um resultado positivo, acima de 3 já tá valendo Espero que vocês curtam pessoal, não esqueça de se inscrever no canal Muito importante, dê aquela força para o canal Braseiro Estou jogando com o Cactus e o Bull, esse Cactus eu realmente eu não conheço A minha internet já tá querendo brincar com a minha cara. E já morri. Ah, tem um coach safado ali escondido. Ainda bem que o nosso o <risos> meu amigo ali, já matou. Vou pegar essa geminha aqui, né? Ajudar o time. Ah, aqui é, a minha... é essa aqui que dispara torretas, né? Muito bem. Boa, tem um tirinho interessante. Matei aquele coach que me matou, nojento aí Deixa minha torretinha ali Minha torreta é mais útil do que eu Eu tô na dúvida se eu consigo botar mais de uma torreta Ou se eu botar uma ela sai, vamos ver Não, eu troco a torreta, beleza Nossa, já estamos com 10, eu nem tinha visto Aí eu troco... Ah, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Ui, Que susto, eu vou morrer! Aí, rapaz! Torreta tá Só pra comemorar. 3, 2, 1, foi! Ah, uma vitória! Olha aí. O cara que foi o Chimuelo, né? Eu fui nas costas deles e é do Sr. Maís. Sr. <risos> Maís. A Jessie é interessante. Ela tem um tirinho forte, não é tão rápida. E tem a torreta, né? A torreta é bem bacaninha. Ó, oh, os outros não querem jogar de novo, não. Vamos sair, vamos num time novo Já temos um 1x0 um Opa, temos amigos Ó, Mulher dofando <risos> Vou aceitar E esse vale salirtes Beleza Aqui a gente não nega amizades Pelo menos por enquanto, né parece que tem limite de estourar o limite a gente começar aquele filtro bacana Enquanto isso, tá todo mundo de bem aquele tem um bazucão que Eu não conheço E tem esse outro cachotão aí que eu também não conheço ou seja, meus conhecimentos do jogo são bem limitados <risos> Um coach ele já foi pro saco Lembrando que o meu bonequinho é nível 1 Ai, ai, ah, morri Ela é muito fraquinha ainda Ainda bem que o meu, meu amigo ali me recuperou Acho que tem uma Jessie também não? começou só um pouco ali Aí, larguei minha torretinha e agora vou esperar Volta a internet, volta a internet, volta a internet, volta a internet, tem, tem um... Aí tem uma geminha piscando ali Meu, meu time... Ih, tá com... Oh, não Recuperei todas as gemas do time aí, rapaz Volta aí, volta aí, precisamos de mais uma Volta aí, Parry <risos> Até aí que tu é o peso pesado do tio Bora. Ah, rapaz, acho que eu matei o perito. Pô, eu tava, to... tava tomando um ruim ali, nem tinha visto. Peguei a última gema. Boa, tio. Eu vou gastar uns tirinhos aqui. Eita! Nossa, eu morro muito rápido. Vou deixar meu minha... Minha torreta tá aqui esperando, rapaz. Volta, volta tive a grupa. mata se um pouco. Boa. Leva o coach, leva o coach, leva o coach. Ah, rapaz, 15 a 0. Agora foi bonito. Pelo menos eu fiquei com 7 gemas. Temos duas vitórias. Eu não sei falar esse nome. Mas o Parry tá aí. Beleza, é Jesse. Jesse, ninguém quer jogar de novo, eu nem queria mesmo Duas partidas, duas vitórias, a Jess ela, ela não é tão tão forte ainda É a primeira jogatina dela, tem só uma melhor Mas é, é, eu gosto desse sistema de torreta Ó, mais, mais Brawlers que eu não conheço, um veinho e um, um bonequinho de água Ó, Lá vem o El Primo e tem o. é o primo e o El Poco. Caminha, Jesse! Atira, atira, atira, atira! Leva, leva, leva, leva, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, ele atirou pro plano errado! Sai daí, Jesse! Durinha. Ele tava atirando o El Poco, ele começou a atirar o El Primo. Quando eu vi, não atirou ninguém! Eita, eita, vai, vai! Aê! Torretinha tá na. Na retranca aqui Vai time Ah, eles tem uma rosa também Rapaz A rosa é muito roubada Meu tirinho não tá saindo Ah, ali tem um Tem um pouco ali Gosta, rapaz Mata, mata, mata, mata sei Não sei o que, que eu tô fazendo O que, que é? Não sei se é por causa da internet, mas eu não estou conseguindo me movimentar direito com a Jess Aí, deixa a torretinha aqui Eita, aqui, o Vermelho já está com 10 rapaz Está com 9 agora Pega, pega Volta aqui, volta aqui Vocês estão com 7, está parelho Tem que botar meu, minha torretinha mais para frente ó. Daí eu consigo não deixar eles avançar tanto Eles não avançando Eles não pegam as gemas aqui de, aqui de trás Porque agora continua brotando, né? Eles estão a uma gema Eles estão a uma gema de, de ganhar Só que se a gente ficar pegando as gemas tudo Aí, vamos segurar, segura Eles estão com medo, eles estão segurando Tá 9x9 a a próxima gema é nossa Volta volta volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, Ah, caramba, caramba, caramba! Vou morrer, vou morrer. Vai, vai, vai, vai, Não! Pegue minha gemas, time! Aí, 11 a 9 Boa, boa, boa, boa! 11 a 10 caramba! Eita! Mata, mata, mata, mata, mata, mata! mata né Mata, mata, mata, mata. volta, mata mata volta, volta, volta, volta, volta, volta, mata, mata! volta, aí volta, Vai, vai, vai, vai! Ah, 18, corre! Corre, vai vai volta, volta, volta, volta, volta, volta, ah rapaz, essa aqui foi para ele 17 a 10, mas temos um 3 a 0 E o Exal, conseguimos ali Juntar tudo no finalzinho e partimos na capoeira Rapaz Classe 3, beleza Será que alguém topa jogar de novo? O Exagol curtiu, vamos ver Se não, vai mais alguém Será que dá para adicionar esse exagual? Acho que brota um aleatório agora. Ah, não quis né? Então acho que caiu um aleatório. Boa! Leon! Bora! Deu certo e deu, deu um timezinho bacana. Eles têm uma Jesse também. Eita pomba! Confundia com o exagual. Exaust, sei lá, ele joga umas granadinhas, umas, umas dinamite ah, Estamos com 3x0, bacana É, vou morrer, vou morrer ah. Volta time! É tá difícil rapaz, eu tô, eu tô morrendo, tô me atrapalhando Aqui tem uma geminha dando sopa Ah, minha movimentação tá muito ruim Esse Barley aqui já sumiu Eles tem uma Jessie também Só que, Ah, é a minha internet Que não tá deixando me movimentar, eu acho Boa, boa O Barley deles fez um especial Volta Jessie, volta Desce. a internet, colabora Aquele barro ali já era. Desce, time. Vai Tá, boa. Torreta. Boa. 10x0. 10x3. Caminha, minha, Josce. Parece ficar pesada. Tá, tá disparando na minha torreta. Mata essa mata essa mata essa Ah, rapaz, 12x3, boa E aí, fomos melhor da partida, rapaz Olha aí Boa, Jesse Vamos um 4x0 Em 4 partidas, tá bom Vamos Jogar de novo, Coisinha não quis, tentar. Deixa que nem queria mesmo Vamos lá pra quinta e última, temos um 4x0 Bacana, O Brown Pass Vamos ver o que a gente ganha aqui Se for ganhar de graça, tá bom nas missões, nas recompensas, caixa moedinhas, pontos do coach, pontos do Daryl beleza, não ganhei. dessa vez não ganhamos brawlers, né? nas outras gameplays sempre vinha um novo diferente vamos para a última pessoal, 4 a 0, sai invicto com a Jessie. Ó, tem esses dois Brawlers também, não conheço Pode ver que eu só conheço os básicos, né? Mas tem uma Jessie também ali O cabeludão ali Essa mina aí, ela joga, tipo, um borrifo, uns negócios E aquele outro vai na facada, parece Eu quero poder largar uma torreta aqui de uma vez Repara a vida, para a vida Aí. Eita, desce, desce, desce. Vai, torretinha, trabalha. A internet não quer brincar. Pode ver que o sinalzinho de Wi-Fi tá, tá tinhoso. Tá 6 a 0 Bora. Vou botar essa torreta mais aqui em cima. Aí. Se aproximar, tomou bala. Eita, volta, volta, volta. Eita, pô. Mano. Que violência. Já foi? Já foi? Aí sim. Nossa, tá 10 a 0. Complicou pra isso, complicou. Vou ganhar mais uma torretinha aqui. Deixa ela tirar. A torre tem mais vida que eu, ela morre mais, bem mais rápido. Eita, pô. Ah, Eita, mas desce, desce, desce, desce, desce, desce boneca, desce boneca, não me desce. Ah, que tristeza, o cara tenta se mexer, que o bonequinho não vai. Tô tomando doze, não. Não, cadê, cadê, cadê a boneca que tá? Mata, mata, mata. Mata, mata, mata, mata, mata. mata. Boa, time. Ah, oh, você se mexe? aí É ah, tá 4 84 meu bota não se mexe vai desse Tem um monte de gema ali, pega, pega, pega, pega, pega Vai desse Tô com 6 Meu bota tá com 5, olha Vai amuchei, ai, eles deixam perder tudo Agora, veio, agora, veio. agora eu tô com 13. Ah, rapaziada, não vou deixar eles pegarem. Já tô com. Ah, tá 22x1, putz, grilo, 13 a 1. é meu. Ah, rapaz, agora sim. Só veio, só veio, bem tranquilo. Ah, moleque. 5x0, perfect. Yar Khaf Khaf primeiro. O melhor, um arqueiro, bacaninha. Estilo Night Wolf do Mortal Kombat. Ah, agora sim. Jogar de novo? Não, não vou jogar de novo, porque essa aqui foi a última. Mas fomos bem. Fomos bem com a Jessie. A sua torreta e sua shotgun. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Apanhei um pouquinho para movimentar a internet, não quis brincar às vezes. Mas fluiu. Espero que vocês curtam. Não esqueça de se inscrever no canal brasileiro Muito importante, deem né? aquela força. Ajudem a chegar mais perto, cada vez mais dos mil inscritos. Já falei demais e até a próxima. <música>